prudência dos caminhoneiros brigando no trânsito um querendo ultrapassar o outro da esquerda fechou a carreta Agora tá brigando lá Querendo, vai jogar o outro Mais Olha lá, lá. olha lá, acidente bateu, viu bateu, o bateu, viu Viu viu olha lá. Gente do céu O acidente Deus, foi, por ah, mesmo, foi Por querer, eu vou gravar A, a placa dele